Sem vírgula nenhuma. Hum. Oi, como você tá? Interrogação. Quem não estiver entendendo, anote aí. Oi, sem vírgula, só... Sem nada. Desculpa, só com a interrogação. Oi, tudo junto. Oi, oi como, como você, você tá? tá? É uma coisa. Agora, oi, como você, vírgula, tá? É outra coisa. É outra coisa. Ou seja, por causa mas de uma o, vírgula, você o, pode o, ficar sim, em apuros. Pode, muitos apuros. Mas o oi, como você <risos> tá? Sem nada, ela entende. <risos> É. Depende, né, gente? Depende. Aí, é. aí entra a ambiguidade, a maldade de cada um. E você sabe Bom, tem que. isso também, é que a, a leitura é de um WhatsApp tem um veneno gigante, né? Olha. Outra é. coisa que é uma desgraça no WhatsApp é a abreviatura de palavra, né? Nossa É senhora. PV, P. Eu Os todo eu... dia. Ah, não sei o que, é PKP. Eu, cara, que isso, cara? Eu não e, sei. E, e o não, é que, que eles escrevem não, então, n a um m Não. Não é mais só escrever não. Mais fácil, menos ah. letra não consigo entender. Mas é não. Exatamente. Que Isso é uma desgraça. É. Cara. Ah, mas eu tenho... De... eu tenho preguiça de botar tio no celular, eu confesso. confesso. Eu você também. Tem. Eu tenho eu toque, <risos> eu preciso colocar. Não, mas, mas aí mas é só sua você, obrigação, pô, né? você, é, é, você é uma pessoa caralho, é outro nível. É, é igual sentido. a personal trainer, tem que estar tá em dia, né? Tem que estar é, tá trincada. É, só falta é, você é, que dá uma criticada na turma não botar o é, bagulho, né? É. é igual, um dia desse eu estava entrevistando um médico. Aí, ó, eu tava. Existe também a questão tava. do regionalismo. Tava, é. mas tudo bem, né? mas eu estava. É. É. é, porque se a gente falar de forma correta o tempo inteiro, ninguém vai suportar a gente, porque vai ficar muito falso. Porque não vamos tentar ao máximo dizer todas as palavras balbuciando-as. Mas você não bate Tentaremos. papo, você mandar eu tava é um puta erro? Não. Não é. Não, não, O erro é o pra mim fazer. Sim. É o nós vai. A pra gente, fazer. gente é. foi. A gente é. foi. é. é. Ah, não, a gente foi tá certo. Nós veve. Nós veve, é, é, também é, nós veve é da época é. do onça, né, meu? meu. Mas, mas eu estava entrevistando um médico um dia desses, e aí é, eu falei com ele, eu falei, gente, onde já se viu nutricionista gorda? Não, mas é, gente, não pode ter... Eu tô errada. Tá certo. Ela é a boa, porque ela experimenta de tudo, porra. Você que não, não interpretou da melhor... Mas... É. é. Não, não bola. bola. Olha, dendito. Ela tem propriedade não, eu, de... eu acho que ela tem razão, hein. Ué, onde você viu... Eu, eu não acho... É... Era igual o pai do brother meu, um puta pneumologista, dava umas puta palestras e ia embora sem um cigarro. Aí, aí ah. não dá pra... O dentista ah, caralho, com um dente meu. amarelo. É!